Estamos aqui no Brejão, vamos a ver aqui estas casas típicas, não é? E ali mais à frente temos os painéis ilustrativos da Amália. Então vamos lá ver os painéis. Os painéis da Amália que foi uma cantora, artista, fadista portuguesa. nasceu em 1920 e faleceu em 1999. A Amália foi aclamada como uma embaixatriz dos portugueses de Portugal. e uma das mais brilhantes cantoras do século XX Bom, e chegámos já à Praia da Amália a caminho, né? ainda vamos a caminho como podem ver a estrada terra batida mas o acesso é fácil então, porque é que se chama Praia da Amália? Praia da Amália, porque a Amália tinha aqui uma casa, uma habitação de férias, não é? Por isso ficou conhecido como Praia da Amália Vamos lá ver a praia e a cascata que dizem que existe para ali as estufas não é que é usual aqui junto à costa litoral muito sol na, na praia inícios de setembro onde está um ventinho uns 28 graus está bom então tá um clima, clima agradável e estamos a meio da tarde Temos ali um, um alojamento e a praia para aquele lado, que julgo eu. Por causa, nunca há aqui a esta praia mas nada de ser nada complicado. Temos aqui estes riscos, que é da Rota Vicentina para os caminhantes. Se quiserem ver procurem na internet Rota Vicentina. E vão achar, olha estão a ver, vai-se ver um mar lá ao fundo o que é que acham? é para a verdura, para o verdinho, bem verdinho vamos continuar Olha, temos aqui uma, uma placa o é, que é que diz que é lá as placas? Proteja esta praia selvagem. Pega o seu lixo. Obrigado. Em inglês? This is a wild beach. Please bring back to this, to the waste to the next container. Muito certo. Temos por ser que é nosso, não é? Não queremos. Olha. Vamos ver a paisagem. Ainda areia, mas faz bem. Vou por, por dentro. vejo túneis, hein pessoal? O que é que acham? Meus amigos, hein? Espetacular! Meus amigos e minhas amigas, não é? Não há discriminação aqui. Peço Indiana Jones, gostava de tocar a música Praia da Amália Estou a ouvir água aqui deste lado, do lado esquerdo Do vosso lado esquerdo, não é? Aqui, deixa eu ver se consigo filmar alguma coisa Ali em E a água Vai para a Cascata Cascata da Amália, da Praia da Amália também é conhecida pela cascata das cobras, cobras d'água. diz que existem aqui muitas. De vez em quando vê-se aqui a caçar as suas presas, os animais. Eles Uma descendo até ali abaixo. E depois já vamos investigar. Vamos continuar. Olha, dá a mala e junto ao brejão. Estes túneis estão a ver que eu já venho meio agachado. Isto 1,92m. Vamos correr por aqui, mas olhem só para o espetáculo. Olha lá. Olha só para isto. É uma maravilha. Mais indicação da Rota Vicentina. Vou vir água aqui do lado esquerdo ribeira correr está tudo molhado, então no inverno deve ser bonita esta parte, oh a cruzar-se aqui um o caminho Olha é a peixe beleza, olha a peixe verdinho, é? Vocês estão aí na, na Capitais, por este mundo fora, dentro do, das vossas caixas de cimento, o que é que acham disto? É. O cheirinho das flores. O caminho engraçado não tinha que estupar caminho um pouco apertado para passar o pessoal mas com o jeito todos cabem olhem para esta vista olhem bem. mas olhem bem meus amigos olhem só para isto e o cheiro opa é 5 estrelas é um espetáculo Força! Podem é passar. Não, não, não estou Estão a ver só o pessoal. E aquilo, vão ver ali a cascata. Aquelas pequenas ruínas. Vamos lá ver. Vai para cima mais um pouco mais. E a cascata passa ali, hein? vem aqui para esta ribeira, passámos a gente com o caminho à volta e vai desaguar ali aquilo, Talvez seja um moinho de maré, talvez, não sei o que cara era aquilo, ou a habitação de, de uma pessoa Não faço ideia, se sabe alguém souber, passa por favor deixar nos comentários ou se sabe alguém souber mais alguma história interessante aqui. em cima. Ah, este cheirinho. Este mar. Oh. mesmo. Oh, opa que maravilha. Talvez mais de perto. Acima é agora fica sentindo. é que o caminho é para aqui. Fazer uma panorâmica da praia da Amália. Está maré cheia. Por isso agora o areal é pouco. Como estão a ver? A maré está ao máximo cheia agora, acabou de encher, por isso a praia está muito pequena. Vamos tomar aqui é um pouco mais da falésia, com certo cuidado, não é? Vamos lá, aqui tentar nos escorregar. Antes, e estão a ver a praia da Amália. escadas de acesso à praia, a escatagem daquele lado e para cima, mas já vamos, já vamos ali em cima e já vamos ali também àquele lado, então vamos lá de ali abaixo e estamos agora aqui, viemos ali de cima, descendo estas escadas e estamos aqui, agora vamos lá ver aquela construção ou o que resta dela, não é, que isto agora costa já não é quase nenhuma, vamos lá ver para o um moinho, estão a ver ali? Amor, junto que é isso que não se dá, mas vai subir aquela parte aqui, vai subir esta parte para nós mostrarmos tudo. Mas aqui é como o CMTV e a Ribeira passa ali. Vamos ali para aquela ponta agora. Aqui não. não há muito mais para ver. O que, é que era isto? Era a água. A água vinha por aqui. Ah, pode perceber. Ah, o curso da água. A água em vez de por aqui, por este lado, vinha por este. Agora de gado para este, vinha por aqui e passava por aqui. Aqui tinha uma porta para controlar a água. Quando estivesse cheio, depois vinha para aqui a água e por é para aquele lado. Daqui lado ou por aquilo? Não, é para o outro. Uhum. Oi Diana, sei, é, para... é para o outro lado qualquer. Ele é para o outro lado qualquer, não é interessa. Vamos continuar a nossa digressão. É o verdinho, aqui, da Ribeira, é. a Ribeira que vai dar a cascata, como eu estava a dizer há pouco, dizem que existem aqui cobras de água, podem ser aqui bastantes, mas realmente agora nem vimos nenhuma. Para já, já encontramos aqui as baganas, certo para baixo. E agora vamos ali em cima fazer mais uma filmagenzinha. Então, vemos lá em cima e já chegamos. Isto aqui é fantástico. É, estamos de lado, passamos no outro. Estamos a dar ali para aqui. Vamos ver aqui a praia. e aí que a escada ali. Está ali aquela ainda. Ali é. a de osca ali na água. Vamos lá ver. Estou a ver a praia. Maré é cheia, por isso é pequena agora. Mas estou a ver. Que até este pé, começa até longe. E a cascata aqui do lado direito, ali, onde é aquele casal. A casa nós viemos ali em de cima, viemos descendo, para a, a primeira filmagem foi ali, depois descemos, foi para ali, vamos até aqui, estão a ver a escada, já vamos até a cascada, mais um pouco, puxo aqui mais um bocadinho, para subir para fazer mais uma panorâmica ali em cima, vamos lá. E pronto, praticamente a mesma coisa, não vai poder mais, então vamos ver vamos ver ali na cascata, próxima filmagem, ali junto à cascata, bem, então vamos lá, vamos nessa, vamos, vamos nessa Vanessa! Então, como estou a ver, Praia da Amália, zona não classificada como praia, zona não vigiada. Estou a ver nada de tempismo, nada de fogos, nada de detalhes e pode haver derrocadas. Muito bem, então vamos lá. Agora temos que esperar por nossa vez, que é um ponto turístico aqui para tirar fotos. Vamos acordar, vamos aguardar. Eu afirmei que isto, a praia, há quem passa aqui no risco, é? Pronto, eu não vou estar a filmar as pessoas, não é que isto não é um filme para adultos, pelo menos por enquanto, mas eu, vá, ter. Eu... E é isto a ver meus amigos e minhas amigas é, cascatam na, nas cobras lá da praia da Amália é algo que veio. mas água daquele lado ali, como estão a ver. aqui ver este lado. É. Entra aí. se fica a lento. espetáculo, né? Fotos, como estão a ver, até fazem a fila para tirar fotos e vamos estajar à praia agora estamos aqui em baixo Temos ali, temos ali uma sereia, não é? mas, mas não podemos estar com redes Estamos um pouco fora. Vamos aqui Bom, espero que tenham gostado da cascata das cobras ou da praia da Amália, da praia da Amália, propriamente. E vamos a outra. Mais um mais outras praias. E obrigado por assistir. Sejam felizes.